Olá amigos, bom dia! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma estrela que está fazendo um movimento bem interessante na nossa Via Láctea. Ela faz um movimento totalmente contrário às outras estrelas, as estrelas normais, que estão, normais entre aspas, né? Que estão na nossa Via Láctea. O movimento dela é totalmente diferente. Vamos saber que estrela é essa? Querem saber por quê? Vem comigo! Música Arturus, Alpha Bootes, não está se movendo somente dentro do disco da nossa Via Láctea. Está se movendo perpendicularmente através do disco. Daqui a milhões de anos, ela estará fora de visão, pelo menos, para os observadores da Terra, observando-a a olho nu. Arturus ou Alpha Bootes é a mais brilhante estrela vista a olho nu na constelação de Bootes, o Boeiro, a brilhante estrela Laranja Arturus é especialmente notável por causa do seu grande e particular movimento, um movimento lateral no nosso céu. Apenas a Alpha Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol, tem um movimento próprio, justamente com as estrelas de primeira magnitude ou estrelas mais brilhantes em nossa vizinhança estelar. E, obviamente, esse maior movimento próprio de Alpha Centauro é devido ao fato delas de ser tão relativamente próximas a nós. Mas, de qualquer modo, o que esse movimento próprio de Arturus pode estar nos dizendo? Esse movimento indica que a estrela está, na realidade, se movendo a uma tremenda velocidade, cerca de 112 km por segundo em relação ao nosso sistema solar. Além do mais, Arturus não está se movendo juntamente com o fluxo de movimento das outras estrelas do nosso disco galáctico. Ao invés disso, ela está cortando a nossa Via Láctea de forma perpendicular. Arcturus aparenta ser uma estrela velha. Ela parece estar se movendo juntamente com um grupo de pelo menos 52 outras estrelas, conhecidas como a Correnteza de Arcturus, ou Grupo de Movimento de Arcturus, em inglês Arcturus Stream ou Arcturus Moving Group. Conforme Arcturus cruza o disco galáctico, ele irá eventualmente alcançar um ponto mais próximo do nosso Sol. Esse maior ponto de aproximação acontecerá daqui a mil anos, quando a estrela estará a uma poucas centenas de anos-luz mais próxima da Terra do que está hoje. Mas lembrem-se de que Arturus não está se movendo com a corrente normal de estrelas no disco da Via Láctea. Assim, nós perderemos a visão dessa estrela. Daqui a milhões de anos, esta estrela estará fora da vista de qualquer futuro habitante da Terra ou, pelo menos, para aqueles que estiverem aqui na Terra e observando a olho nu. Considera-se que Arturus é consideravelmente mais velha que o nosso Sol. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, o Sol deverá ser uma estrela muito parecida com como Arturus é agora. A gigante vermelha Arturus é aproximadamente 25 vezes o diâmetro do nosso Sol. Ela não é a maior das gigantes vermelhas. Entretanto, como mostra essa figura, nós vemos os tamanhos comparativos entre Arturos, Antares e o Sol. Por causa do seu grande tamanho na luz visível, Arturos irradia mais de 100 vezes a luz do nosso Sol. Se nós considerarmos o infravermelho e outras formas de energia, Arturos é aproximadamente 200 vezes mais poderosa do que o Sol. Sua massa, é difícil de ser determinada, mas aparenta ser levemente maior do que a do Sol. A cor avermelhada de Arturus indica que sua temperatura é aproximadamente 7.300 graus Fahrenheit, 3.038 Celsius, o que torna muitas vezes mais fria do que a superfície do nosso Sol. Bom, este era o assunto que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like, divulguem o vídeo, compartilhem. Comentem, um abraço e até o próximo vídeo e tchau, tchau.